Evento sazonal, é de que? É de primavera? Ah, é inverno. O bom é que o inverno aqui é quase a mesma coisa do verão, né? Beleza, vamos ver o que que tem aqui no Super 7. Tem uma Lamborghini Diablo SV, né? Que é um carro bacaninha, classe A. O que temos aqui para fazer... Ah, hoje a gente vai pegar o Subaru Legacy. Esse Jaguar aí é raro para vender no leilão. E eu acho que vai dar para pegar esse Mercedes 300 SLR. Vamos ver o que, que tem na loja do Forza aqui. Tem uma McLaren F1 que é top. Hoje só tem carro bom, hein? Pelo menos isso. Esse carro aqui é top, a galera, que é ele, ó. Evento sazonal para ganhar dinheiro aqui, ó. Ah, vamos começar aqui pela essa, pela essa área de velocidade. Vamos lá. Aqui tem que ser um carro da classe A de 1990 a 2009. Vamos lá. Esse aqui é o Mitsubishi é GTO. Um dos melhores carros aí da classe A corrida online. Ele é louco, né? Aqui em Goiânia tem um monte desse. Mitsubishi Lancer GTO. A turna está compartilhada aí, gente. ó. Qual que é o próximo evento aqui? Vamos ver. É... Ah, a gente tem aqui esse desbravador. É um carro da... Até 2009, tá? Bora, agora vai. Bora. Misericórdia. Perde muita velocidade com essas pedrinhas. Olha, eu vou por onde aqui, velho? Vai, vai. Vai, vai, vai. 34, 33, 32. Esse aqui é o Lancer 2006. Carro top, classe A, viu? Aí, ó, vamos ver qual que é o próximo agora aqui. Agora é corrida, né? Vamos fazer essa corrida aqui de... Ah, é de Rally. A rally é de boa, classe B. Bora entrar no evento. só do um exemplo de uma corrida, tá? Tá compartilhada aqui essa tunagem desse carro. Eu acredito que esse Subaru aqui também tá compartilhado, tá? Mas eu prefiro o Mitsubishi. Bora. É, a Twitch não deixa eu fazer live no YouTube... A não ser que, por exemplo, eu não esteja fazendo live aqui. Por exemplo, um dia que eu não estou fazendo live aqui, eu posso fazer live lá. Eu não posso fazer live nas duas plataformas ao mesmo tempo. Agora ela, esse ano, ela liberou, tipo assim, se você tiver... Por exemplo, tem algum evento importante. Ah, vamos comemorar 50 mil seguidores aí a gente pode fazer uma livezinha tal essas coisas Bora, bora, bora. eu fazia live no YouTube mas o YouTube ele era muito é, ele é, o pessoal não sabia se podia fazer ou não sabe se dava problema no algoritmo tinha gente que falava que dava outro falava que não Aí eu quero saber, eu vou pra uma plataforma que faz live mesmo. É, a Twitch, ela tem isso, ela... Você não pode fazer live em duas plataformas ao mesmo tempo. Na Twitch, se você é... principalmente se for verificado, né? Agora, se você não for verificado... Não, é independente, né? Se você não tiver fazendo live, que você pode fazer live lá em qualquer outro lugar. Ela entendeu, né, que às vezes a gente tem que fazer live em outra plataforma para comemorar algumas coisas, né? Ó, oh, o Grid Legend, gente, não está disponível ainda para baixar, Oh, meu Deus. Eu acho que vai dar para a gente fazer umas salinhas da hora no Grid, hein. Eu acho que vai ser possível a gente Tipo assim, escolher a pista que a gente quer e os carros. Isso é da hora. É uma coisa que eu quero aqui no Horizon 5 e ainda não tem. E lá tem. Sem contar que lá a multiplataforma funciona muito bem. Mas pelo que eu vi ainda não tá disponível. Ó, o grid vai para Game Pass. Dia 1 de setembro. Hoje é que dia... hoje, né? Agora o horário... Ó, oh, ele vai para EA Play, mas a EA Play é parceira do... do da, da Game Pass. Então, teoricamente, se tá na EA Play, tá na Game Pass. Olha na EA Play aí, quem tem a Game Pass Ultimate. Quem tem a Game Pass Ultimate... Bora. Bora, bora, bora. Nossa, é bonito, hein? O inverno aqui é bonito. O inverno é tudo seco, né? Muito estranho esse inverno aqui. Top, tá compartilhado ele Pode baixar lá que tá compartilhado Ah, vamos fazer aqui essa... Ah, é corrida de velocidade, coisa boa É classe A, vamos lá Bora lá, vamos entrar aqui no evento Eu dou um exemplo de apenas uma corrida a, comp... a compartilhagem A turagem dessa Lamborghini aqui Tá compartilhada Olha aí, ó O Domingues disse que quem tá no PC O grid já tá disponível Já tá disponível para baixar grid de legendas carrinho muito bom. Se o Grid, se der para fazer o que eu vi que dá para fazer, vai ser muito bom, porque o Grid tem a opção de você criar o um evento. O Decru, eu acho que eu tenho, mas eu não cheguei a jogar não. Eu tenho até a conta compartilhada com o um amigo meu, mas eu não cheguei a jogar não. Eu acho que ele tem muito é muito arcade para mim. Pelo menos para mim, eu achei que tem aqueles negócios que sai fogo. Do pneu, fumaça do pneu tal Aqueles neon louco lá ah, Eu não curti muito isso não, mano Mas assim, é legal o jogo, é legal Eu não, não assim é, Eu perdi o hype também, né Eu perdi o hype Mas deve ser um jogo divertido também os carros lá são da hora né só tem carro top ah. pois é eu não... aí tipo assim o, o, o grid Legends eu tecer uma opção lá tem a opção de criar evento né aí você pode criar quatro eventos pelo que eu entendi com as pistas e os carros que você quiser Aí a galera corre com a mesma categoria e escolhe o carro que quiser. Achei da hora aqui. Aí se realmente der pra fazer isso, pô, é da hora. Dá pra gente, às vezes, fazer um lobbyzinho, um tal diferenciado. Com as categorias que a gente mais gosta, né? E as pistas, principalmente. Pelo menos a galera aí do PC já tá baixando o GRID Legends, GRID LEGENDAS, né? Ah, o GRID, assim, a campanha eu não gostei não Mas a física dele é até ok É da horinha, pô, não é ruim não Vamos aqui no próximo aqui, ó, gente Corrida de rua Classe B, vamos lá Bora entrar na corridinha aqui, classe B, tá compartilhada a tunagem desse carro. Talvez esse carro aqui tá compartilhado também, mas tem que olhar depois, mas esse aqui é certeza. Bora! Motor original, hein? Motorzão original. Coloquei o para-choque do Forza, motor original é, para melhorar a manobra dela. Eita lasqueira. E ainda tá meio. né? Pelo menos a, a, a, pra entrar na curva tá um pouquinho. Um pouco terrível, mas tá bom, melhorou muito melhorou muito. Agora, agora de ter Ah, eu sei que pista é essa. Nossa, que bonito esse céu, hein? Muito top. Oh, é a iluminação no chão, né, velho? Oh, os caras é brabo. viu? os caras que desenvolvem esse jogo aqui é... Nossa. É muito real, velho. Ai ai, é vida real ou é força? Meu Deus, ora bichão. Acho que ele vai botar a velocidade máxima agora. rapaz vai subir a ladeira agora desça ela desça ó, 230 230 morreu morreu Muito bom, Corrida de Rua Classe B. Vamos ver aqui o que, que a gente tem para fazer agora. Ah, nós temos aqui uma caça ao tesouro, né? Pelo que eu estou vendo, a gente tem que fazer uma corrida. Agora eu não sei se a gente pode fazer com qualquer carro de 1999 ou tem que ser o carro da capa. Vamos ver. Eu estou com o Puma aqui, né? O mesmo carro, Classe A. Vou entrar no modo solo, vou criar um projeto aqui pra ele Quando eu tô com o carro selecionado já aparece o evento Vou colocar o nível turista, uma volta só Vou confirmar aqui, beleza, publicar e vamos fazer uma corrida com ele para ver, ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo, vou fazer uma corrida com esse carrinho Lá, parece um Ford Ka, só com um Ford Ka bonito. É um, praticamente um Ford Ka. A aceleração dele é boa, mas ele tá muito molenga. Acho que a barra estabilizadora dele tá muito flexível. Mas vou deixar assim mesmo. Bora. Beleza, terminei a corrida. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que fazer uma corrida com ele. Onde é? Ah, tá ali, ó. Tá bem aqui, ó. A localização dele aqui, ó. Aqui. Do lado dessa placa aqui, ó. Vamos lá pegar. Aqui, ó. Pronto, pronto, pronto, pronto. Qual que é o próximo agora, meu querido? A gente tem um desafio de tirar foto aqui, ó. Fotografa o Mitsubishi GTO. É lá no arco de moleque. Muleg aqui, ó. Moleque, O arco de moleque, eu acho que fica bem nessa entrada aqui, ó. Vamos lá. Tem que estar debaixo do arco de moleque? Vamos ver. Tem que estar debaixo do arco de moleque, viu? Senão não vai, não. Nossa! Ó, ah, vou fazer as corridas online. Vamos lá, vamos fazer corrida online. Bora, bora, bora. Pensa num carro ruim. Bora, bora, bora, bora. Ó sai daí darabata sai daí darabata sai daí rapaz freia não freia não freia não Ah, a gente já tá ganhando A gente já tá ganhando Vamos lá, vamos lá O evento sazonado da semana que vem que vai ser top Tomara que o próximo update seja bom também, né? O bom que o Forza colocou a equipe vermelha, né? os carros ficam vermelhos, para ver se a galera para de confundir e matar os, os colegas. Agora se o cara matar o amiguinho aí é porque é maldade mesmo. Nossa, a velocidade desse carro Misericórdia Olha isso Olha aí, Jaque acelerou servidor do Horizon 4 não tá muito cheio, não. Porque a gente saiu de lá, tava bugado online, igual tá aqui, ó. Quando saiu o Horizon 6, esse aqui também... Se continuar com online desse jeito aqui... <risos> Abandoned. Mas o Horizon 4 é muito bom. A campanha é da hora, mas o modo online você não vai achar muita gente, não. É mais só se achar gente no Horizon 1 e no 2. E no 3, né? Nós vamos fazer agora o Forza Tom, beleza? Obtém pilote Nissan Silvia R2000. Obtivemos. É tração traseira, Tá. Ganhe uma corrida de rua, ai, bora fazer uma corrida de rua aqui com esse carro. Para quem não tem experiência ali com controle de tração, viu, gente? Porque o carro é brutalidade. Joga logo a terceira, meio acelerador. Na hora que ele der um aliviado, ele vai. Não acelerando tudo ainda, não. Agora sim, abaixo, abaixo, acelera tudo. De quinta, o carro tá brabo. Vou dar uma atualizada nesse carro aqui, tá muito violento. Não sei pra que essa violência. Vamos, Pelo menos é vença uma corrida, né? Não é vença 50 corridas de rua. Vamos ver que se é horas da semana que vem que vai ser bom Baixa o grid aí 9h30, né, todo dia aí, gente A gente abre a live na Twitch às 9h E... 9:15 15 9 horas, Às vezes, que eu deixei do cedo, né Ontem eu ia participar de uma live no canal só Xbox, só que eu chego muito tarde, né? O menino da Global falou para mim, falou, é, o cara lá e tal, você podia participar da live dele? Eu falei não, eu vou participar. Aí chegou ontem, ele falou, Ó, só tem que estar tá 8 horas, né? povo velho, 8 horas eu, eu chego em casa 9 horas, pô. Aí, aí um, dos, um dos meninos ficou meio chateado lá, tem que ter paciência. Às vezes não dá, né? A gente tenta, mas... A gente tenta chegar na hora, mas às vezes não dá. Eita lasqueira, tanto de caminhonete! E essa neblina aí? Cara, eu puxei uma corrida aqui paia demais. Puxei uma corrida muito paia. Bora, carro, bora terminar esse logo. Essa neblina assustadora. 94%. Nossa, se dá uma acelerada. Esses RWD é muito roubado, cara. Deveria ter uma categoria só pra eles, né? E, mano, os AWD perde feio pra esses carros. É, Ganhe cinco habilidades extremas de drift. Pô, eu tô fazendo drift extremo aqui toda hora. Cadê? Será que já deu? Deu, pô. O Forza não avisou, ó. Agora é o que ganhe cinco estrelas na área de drift. Nossa, eu não gosto nem a pau desses trem de fazer drift. Eu não sou drifteiro. Esse desafio e ele e tinha completado o primeiro lá e não avisou. Né? É, Tô cansado Vou fazer isso aqui até aparecer a mensagenzinha, né? você chegou É, duas vezes dá. Duas vezes já dá. Deu certo de novo, ele não avisou, né? Ganhamos aqui o... Esse carro aqui vai ficar pra semana que vem, né? Que ainda falta pontos pra ele. Não, vai... não vou querer fazer o restante aqui, não. É, pelo menos já terminamos aqui o evento sazonal. Tem muito carro legal. Tem McLaren, tem essa Legacy, tem o um Jaguar. Muito bom! O próximo evento sazonal vai... vai ser melhor, né? Porque a gente vai pegar esse X-Ping e a BMW. Aí vai ter update desses conteúdos aqui. Terminamos!